vivendo pela empresa. E aí é o ponto, para a pessoa que tá vivendo pela empresa, aquilo não parece algo ruim. A empresa é. ela tem máquina de Coca-Cola, tem videogame, ela para e vai no videogame, ela para e vai ali dormir, ela para e toma um lanche de graça na própria empresa. Só que aí você vai ver, cara, você não sai da empresa o dia inteiro. Você não viu sua família, né? Talvez para quem é mais novo, isso é um pouco legal, porque é. você não tem, sei lá, namorada,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 Só que parece, né, igual eu falei, não chega a ser uma lavagem cerebral, porque o termo é muito forte. Mas é como se eles conseguissem, meio que nessa pegada, fazer com que você fique lá 24 horas por dia pensando no Google, respirando o Google. Na verdade, é o, é, é o ratinho na esteira, né? O ratinho, acha acho que tá bem pra caramba, É Um ratinho na esteira ali, né? Exatamente. Eu li um artigo exatamente falando sobre isso, ó, mas quando, assim